Galera, beleza? Que é o Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando. E aí, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpas que eu, eu tô fazendo uma pequena mudança aqui no meu, no meu escritório, no meu quarto, e acabei que tem muita móveis aqui jogados, né? A gente tá montando aqui algumas coisas, então por causa disso, eu fiquei sem espaço. Né? Então eu estou gravando aqui do jeito que dá para poder fazer conteúdo aí para vocês, tá bom? É, antes de mais nada eu quero é te pedir que se você ainda não é inscrito, você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos, pois o conteúdo pode ser importante para eles também. E lógico, como você vai gostar desse vídeo, já deixa seu like, tá bom? É, e o assunto de hoje é uma, é uma dúvida muito frequente. Que as pessoas têm né, que pelo menos eu vejo aí é qual canal é de nicho é, desculpa qual canal no youtube eu devo fazer é, sendo um afiliado iniciante né? é antes de te responder essa pergunta eu quero te falar a respeito que se você quiser conhecer é, um curso para aprender a trabalhar com o youtube é, ranqueando vídeos, fazendo vídeos review, vídeos de nicho, é, fazendo canais, canais de vários tipos, canais de esportes, canais de fofocas, canais de entretenimento. Então eu quero te recomendar o curso é, ranqueamento de vídeos do Erivelto, o Pulo do Gado, que então, é o primeiro link é aqui ó, abaixo na descrição, tá bom? É um, é um curso que tem crescido bastante, o pessoal tem gostado desse curso. Tem ajudado muita gente então é o seguinte é muita gente tem dúvidas né a respeito de qual tipo de canal eu devo iniciar eu vou falar isso por experiência própria primeiro lugar se você é uma pessoa que está iniciando não tem experiência ou já tem alguma experiência e quer fazer um canal no youtube para ver o que, que vai acontecer vou te dar uma dica importante primeiro faça apenas um canal no começo porque é muito fácil você fazer um canal no youtube basta ter um e mail gmail você faz um você faz quantos canais você quiser mas o conselho que eu posso te dar se é que eu posso te dar um conselho é faça apenas um canal um único canal tá porque o trabalho vai ser o mesmo tanto para um quanto para dez então é, faça um esforço para um canal. Segundo conselho é, segunda dica é faça é, esse canal um canal de nicho tá? nicho específico Por exemplo, se você gosta e um, faça um assunto que você goste e domine tá? é, assim o que eu posso te aconselhar é, se você gosta de culinária, faça um canal de culinária. É? E aí você fazendo esse canal de culinária Você vai fazer da seguinte forma Faz quatro vídeos Faça quatro vídeos é, de dicas Comece com dicas, tá? Dicas, no caso de, de culinária Faça dicas, receitas, é, curiosidades Dentro daquele nicho, né? E no, faça um quinto vídeo o quinto vídeo você pode até mesmo fazer um review Então faça da seguinte forma quatro vídeos de conteúdo dicas é, e alguma coisa desse tipo e um de review ou é, daquele produto e também muito importante pegue apenas dois ou três produtos para aquele aquele canal tá porque fica mais fácil de você trabalhar por exemplo você pode fazer 10 vídeos é, para um produto depois você faz 10 vídeos, para outro produto e 10 vídeos para outro produto, você vai fazendo um ciclo né, é, onde conforme a sua audiência vai melhorando, né, então você faz, então você veja que um grupo de 10 você consegue fazer é, 8 de é, conteúdo e 2 de review, então isso fica muito melhor dentro do seu canal, então por exemplo, se você fizer 10 vídeos você vai ter 2 reviews fora que em, nos oito restantes você pode oferecer o mesmo produto sem que ele seja review. Então você dá a dica, né, e oferece o produto é, ali, é, sempre assim. Então você vai fazer oito de dicas é, oferecendo o produto e dois de review, como se você fosse já oferecendo o produto falando realmente do produto. É, então, é, faça Eu acho isso muito mais interessante Do que você fazer um, um canal review Onde você vai pegar apenas um produto E fazer o review daquele produto E deixar lá Esperando que o CEO dele faça o milagre né? E com a concorrência que você tem hoje Dependendo do produto Fica muito mais difícil Você ranquear aquele determinado vídeo Existem produtos, por exemplo que foram muito bem ranqueados no passado no, no ano passado e que hoje já não ranqueiam mais, por quê? Porque tem muita concorrência, né? então, é, então é melhor você partir para o canal de nicho com conteúdo, né? você tem mais chance de é, ranquear seus vídeos né? e mesmo assim você está falando dos seus produtos, o que é muito melhor, tá bom? Então essa é a dica, então se for fazer um canal, se você for afiliado, iniciante é, ou já tem alguma experiência Opte sempre para o canal de nicho e dentro do nicho você coloca o review, tá? Isso é muito mais fácil de ranquear, você vai trabalhar melhor, tá? E assim que este canal seu, você tiver vendas de produtos dentro desse canal Aí sim, você pode migrar e fazer um outro canal, sempre é, passo a passo, nunca queira atropelar a sua Isso eu falo por experiência própria, tá bom? É isso aí, valeu? Se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe, tá bom? Se você quiser conhecer o curso Ranqueamento de Vídeos do Erivelto, o Pulo do Gato, é o primeiro link na descrição. Valeu, um abraço e até mais.